vou... querer dizer, não. Há uma semana atrás, duas talvez, eu perguntei se vocês queriam que eu vos ensinasse a editar fotos como ao Instagram que vocês gostassem e hoje vou pegar num desses nomes e vou fazer um vídeo onde eu tiro fotos relativamente parecidas, o mesmo tipo de ambiente e vou também tentar recriar a maquilhagem e também mostrar-vos como editar. Eu fiz um vídeo de, de com este em que eu Uh, imitei as fotos da Ariana Grande e também mostrei-vos como podem editar e muita gente gostou desse vídeo por causa disso uh, porque tinha a parte da edição que é uma coisa que vocês gostam muito, por isso tentei fazer um segundo episódio e hoje vamos mostrar como é que eu acho que a Harmony Nice ou a Peachy Cinnamon no Instagram tira as fotos e edita as fotos e, uh, e é isso, se vocês quiserem ver como é que correu esse vídeo, que fotos é que eu tirei e como é que eu editei é só continuar a assistir e espero que gostem. Ok, maquilhagem. Como a Harmony Nice tem um canal do YouTube, as coisas facilitaram um bocadinho porque ela tem vídeos de como faz a maquilhagem dela, por isso ajuda imenso, mas o único problema é que eu não tenho quase nenhum dos produtos uh, de maquilhagem, por isso não correu assim tão bem como eu queria, mas vou deixar o link na descrição para vocês seguirem esta maquilhagem se vocês quiserem. Ela tem cabelo meio uh, ruivo e tem que meio manter curvas e tem sardas e é completamente diferente de mim. Mas, para não parecer assim tão diferente de mim, uh, decidi tentar um, um bocadinho usar o tipo de maquilhagem que ela usa. Acho que não consegui muito bem, mas. Agora vou ver algumas fotos e vou tentar produzi-las. Eu acho que a Harmony uh, tira muitas fotos em jardins, em zonas em que há árvores e flores, por isso eu vou tentar tirar algumas fotos lá, mas ela também tem as selfies normais em que ela tira com uma janela à frente dela e é um tipo de foto mesmo muito normal, que vocês já me viram tirar milhantas vezes aqui no blog, que é basicamente estar à frente de uma janela e o fundo tanto faz o que é que é, porque ele vai ficar o mais escuro possível, por isso se for um sítio com pouca um pouco aluno também não faz mal, porque vocês só precisam estar iluminados e não o fundo, por isso ponham-se o mais perto possível numa janela e tirem a foto. Para essa primeira foto, só precisamos tirar uma selfie normal, como tinha explicado anteriormente. Coloquem-se o mais perto possível de uma janela, se não houver muita luz, não faz mal, até resulta melhor. Depois de tirar a foto, decidi adicionar um batom parecido com da foto da Harmony, só para ficar ligeiramente mais parecido. E para isso fui à app YouCam Makeup. É bastante simples de utilizar e a maquiagem fica mesmo realista. Aproveitei para adicionar também um bocadinho mais de sombradores, preencher as sobrancelhas e adicionar umas pestanas maiores. Depois fui ao VSCOC CAM e tentei aproximar-me um bocadinho mais da edição da Harmony e vou deixar aqui no ecrã todas as opções que escolhi. Depois fui ao PixArt adicionar as borboletas e os efeitos de luz e riscos. Todos estes overlays que vou utilizar estão no primeiro link da descrição, como sempre. Basta só abrirem a foto e adicionar os overlays. Como os overlays das borboletas têm fundo transparente, não é preciso terem muito trabalho na edição. É só preciso rodar, aumentar, apagar, se for necessário, e ir preenchendo o cabelo com as borboletas. Para os efeitos luz e riscos e pó, podem usar uma app como o Filter Loop ou o Afterlight, mas para esta edição vou utilizar o PixArt e utilizar os meus overlays. Para esta edição adicionei um efeito de luz alaranjado que se vê imenso nas fotos da Harmony e para isto utilizem o um modo de mesclagem que ficar melhor na vossa foto. Mas em princípio o modo de clarear e o modo de tela são os melhores para esta edição. Depois guardei a imagem e passei novamente para o VSCO Cam para os efeitos finais. Tentei aproximar ainda mais com a edição da Harmony, acionando um toque de azul para a foto não ficar excessivamente alaranjada. Esta foto é bastante difícil de recriar se vocês estiverem sozinhos porque não há um tripé que vos consiga fazer este tipo de ângulo, por isso não se preocupem tanto em evitar exatamente tudo, mas tentem recriar à vossa maneira e da forma como vocês conseguem melhor. Para esta primeira edição vocês estão a ver aqui no Besso Cam tentar aproximar-me o mais possível das fotos da Harmony. Mesmo que vos pareça que não está a ficar nada parecido, tentem encontrar pontos em comum. Por exemplo, na minha pele, a minha pele está exatamente com o mesmo tipo de filtro que está a pele da Harmony. Por isso não se deixem guiar muito pelo facto dela de ter cabelo ruivo, porque se vocês não tiverem cabelo ruivo, vai ser muito mais difícil para vocês perceberem que a edição está igual, mas como vocês estão a ver, pelo, pelo menos pelo tom de pele, a edição está mesmo muito, muito parecida e como sempre vou deixar aqui todas as configurações que usei no VSCO CAM para conseguir fazer este tipo de edição. Para esta edição usei overlays com fundo transparente de margaridas e para isso vocês só precisam de ir ao PixArt, carregar e adicionar uma nova imagem e depois só precisam de colocar as flores pela vossa foto, na zona do cabelo e na relva. Depois para dar um toque ainda mais parecido às fotos da Harmony, o que eu fiz foi colocar Novamente, o efeito overlay, e para isso é só ir adicionar uma nova foto, clicar no overlay, aquela que tem a luz alaranjada e também já há um bocado de riscos e de pó. E depois, no mescolar ou no blend, se vocês estiverem em inglês, vocês só precisam de ir a lighten ou a screen, ou em português, em clarear ou em tela. E fica bastante parecido com a foto da Harmony, e para esta foto foi só isso que eu fiz, não voltei a ao VSCO Cap, acho que a foto ficou bastante parecida assim. Para a terceira foto eu decidi usar algumas fotos da Harmony para me inspirar nesta foto. Tenho uma foto no meu jardim, ou seja, tenho vários tons de verde, que é uma coisa que se vê imenso nas fotos dela. Escureci um bocado e coloquei mais parecido com a Harmony, ou seja colocar um bocadinho mais alaranjado que é o que se costuma ver bastante nas fotos dela. E depois uni algumas fotos para me inspirar nesta e coloquei um pequeno, um, como se fosse um feitiço, a sair da minha mão e para fazerem exatamente o que eu fiz, só precisam de ir a PixArt, clicar em adicionar uma nova foto, colocar estes overlays que eu estou a usar neste momento e vocês podem adicionar um bocadinho de cor ou deixar branco isso vai depender do que vocês gostarem mais eu achei que ficaria muito interessante se eu colocasse o meu efeito mais azulado por isso fui a efeitos e cliquei em Colorize, Colorir e ficou com este tom azul, ficou mesmo muito bem. Depois só precisei de apagar com a borracha ali em cima, que estava muito reto e não estava bem cortado. Assim nós temos umas fotos bastante parecidas em termos de edição com as fotos da Harmony Nice. E ao mesmo tempo também temos aquele efeito de feitiço e de bruxa. Aí se vê as fotos dela, por isso vocês não precisam de imitar a foto, vocês podem inspirar-se nas fotos dela para criar uma foto vossa. Por último, eu vos mostrar como é que ela faz para editar fotos em que está num ambiente com bastantes verdes, ou seja, em jardins, perto de plantas e eu acho que este efeito está bastante parecido. Como vocês podem ver pela zona das árvores, se vocês compararem a minha foto e a foto da Harmony, estão bastante parecidos, por isso eu vou deixar todas as definições que eu usei no Facebook Cam aqui no ecrã para vocês poderem reproduzir as vossas fotos. Eu acho que a edição dela é muito bonita, é assim mais dark e tem os efeitos alaranjados que eu gosto mesmo muito. E é isso. Chegamos ao fim deste vídeo e espero que vocês tenham gostado das fotos e da edição. Digam-me que outros Instagrams vocês querem que eu reproduza as fotos e a edição para eu fazer um próximo vídeo. É isso, espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo.